Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo eu vou explicar sobre substância pura e mistura. Se você quer entender a diferença entre elas, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te explicar de forma fácil e com exemplo. Primeiro precisamos saber o que é substância. Uma substância é uma porção de matéria que tem propriedades bem definidas e que lhes são características. Podem ser ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, cor, odor e outros. Duas substâncias diferentes podem, por acaso, é, conter algumas propriedades iguais, mas nunca todas essas propriedades. Então se duas substâncias diferentes, elas têm algumas propriedades iguais e o resto diferente, elas são diferentes. Se duas substâncias tiverem todas as propriedades iguais, então é a mesma substância. Agora a gente vai ver o que é substância pura. A substância pura não está misturada com outra substância ou outras substâncias. Ela possui composição química e propriedades físicas e químicas constantes. A substância pura é dividida de duas formas, a substância simples e a substância composta. A substância simples ela é formada pelo átomo do mesmo elemento químico, como, por exemplo, o H2, que é o gás hidrogênio, o N2, que é o gás nitrogênio, o O2, que é o gás oxigênio e outros. Já a substância composta ela é formada por átomos de elementos químicos diferentes, no caso do CO2, que é o que? Dióxido de carbono ou gás carbônico. O NaCl, cloreto de sódio ou sal de cozinha. E o H2O, que é a água. Agora a gente vai ver sobre mistura. Mistura corresponde à adição de duas ou mais substâncias puras. A partir do momento que elas são adicionadas, deixam obviamente de ser consideradas substâncias puras passando a ser substâncias-componentes da mistura. As, as misturas são classificadas de duas formas, mistura homogênea e mistura heterogênea. A mistura homogênea, ela apresenta apenas uma fase. Ela é formada quando um material tem a capacidade de dissolver outro. Ela é um sistema monofásico chamado de solução. Um exemplo de mistura homogênea é água com cloreto de sódio, quer dizer, água com sal. Quando você mistura água com sal, você não consegue distinguir qual que é o sal e qual que é a água. Quer dizer, só tem uma fase. Ou água com açúcar. Misturando água com açúcar, você também não consegue ver mais de uma fase. Você só vê uma. Você só vê o quê? Tudo como se fosse água. Você nem sabe se alguém te, te der um copo. né? E você só vai sentir quando beber. Então, é uma mistura homogênea. A mistura heterogênea ela é formada por mais de uma fase. Ela tem dois ou mais aspectos visuais. Ela é formada quando o material não tem capacidade de dissolver o outro. E a gente consegue observar isso aqui a olho nu. No caso de água com areia, se você pegar um pote com água e colocar areia, um pote transparente, que é mais fácil para você ver, você deixa decantar um pouquinho, você espera um pouquinho, você vai ver o quê? A água e depois a areia. Quer dizer, duas fases, que uma não dissolve a outra, quer dizer, uma não se mistura na outra. Ou água com óleo. Se você misturar água com óleo, você também deixar um pouquinho de repouso, você vai ver a parte do óleo e a parte da água, porque elas não se misturam. Então, por isso que a mistura é heterogênea. Ela tem mais do que? De uma fase. E as misturas heterogêneas, elas são o quê? Uns sistemas polifásicos, que podem ser formados por uma única substância. É, só que em vários estados físicos diferentes. Um exemplo disso é a água. Se você pegar um copo com água líquida, julgar o é, um gelo, que é a água na forma sólida, colocar num sistema, vamos supor, tipo, para, para aquecer, fechar o sistema, você vai ver o que? Água líquida, gelo e vai ver o que? Vapor. Então, você vai ver o que? Três fases. Por isso que esse exemplo é um exemplo de mistura heterogênea. A água, a água no estado líquido no estado sólido, que é o gelo, e no estado de vapor. E para você que chegou até o final desse vídeo, eu tenho um presente especial para você. Eu pesquisei bastante as dificuldades que os alunos têm na disciplina de Química. E cheguei à conclusão que eles têm muita dificuldade em estequiometria, uma das matérias cobradas no Enem. Com isso, eu resolvi criar seis vídeos explicando como você pode aprender estequiometria de forma simples. Basta clicar no link que deixei logo abaixo na descrição e baixá-los de forma gratuita. Não esqueça de clicar no joinha e comentar o que você achou desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo!